Vamos lá. Oh, eu, eu, também útil, eu também tô de uso, eu também tô de uso. Agora, agora vem, vem vem tá todo mundo aqui. Ah! Ah! <risos> você o que? Bora, Dragon, começou. É em voz cá, é, Dragon. Porra, tu me é, chamou vô. pra assistir, ah, é. cara. Porra, velho Eu chamo, <risos> Caralho, tá o negócio tá evoluindo. Boa treinamento. Tá achando que rapaz, aqui é Molambu 2, pô? Eram desinformados. Aí junto vai aquela patotinha do mal. E a gente vai é só. Eita! Tá... Eu... É, que que é isso? Ninguém avisou, tá ligado? Eu, eu só tava vendo! Muito por cima essa porra. Jack Red anão Todo mundo conversando aí, merda de passagem Ó, oh, aproveita, divizolada, divizolada Prome ela Mata ela Deu não Pega Avisa a Obi aí, tá faltando avisar vida Macri, Macri, Macri Morri Quem vê onde tá a e fala O outro não tá podendo falar muito não Eu vou falar ó. Valeu eu Nini tá lá no... Caralho! Reagrupa! Reagrupa! Volta e reagrupa! Volta e reagrupa! Droga, Zarya! Pega, Zarya! Pega, Zarya! É Cesar e Diva essa porra! Dragão diz que não tem sinergia, mas a gente tem que preparar essas porra! Shinobi, Pega uma falha, Shinobi, Por favor, velho. Tá ficando feio é, já, velho. o pneu véio. voando! Pneu voando! Pneu aqui! Ih, mano. Pegando meca. não pega essa para Sinope. Ventei na parede. Ih! Acabou, Matriz! Acabou, Matriz! Tira. Eu eu tô sem reais. Dá um no tô lá, tô lá, mano. Tira. Uta, Uta, a gente não deixa. Não, não. Dá não, uma toca matriz. aí, vem. Vai que eles tá isolado. Volta, Volta, volta, volta, volta, que tá muito isolado. Precisa pegar fara pra comer essa porra toda, velho. Cuidado com a armadilha do Jequette oh, aí, porra. Você tem que parar de ficar atravessando. Uhum. <risos> tá ligado? Uhum. Aquela frase da mamãe: que a mamãe fala, olhe por dois lados antes de atravessar. Pronto. Você não faz. Você se mete e vai. Confia é, se no ambulante e se vói. Jequette vale. um Não esquece de botar uma cura. É. Não, cuida, não. Olha, a bolinha, Leandro. Ah, eu tenho Ah, não. Eu aceito minha morte, velho. Vocês Vou salvar ali. Bolinha, Leandro. Galera. Ah, bolinha. Vocês estão em desvantagem, não, não vou, eu vou puxar. Tá não! Vocês... tá fazendo o que com essa treta? Eu já disse pra tu pegar uma Fara. vai tenta pegar de outra, aí. Uhum. Então, vai, outra, outra que eu tô de também né? vou uh, tipo eu também tô de outro eu também tô de outro agora agora vem vem, vem, vem tá todo mundo <bloom several> oh... <vessels> oh, não dá animal. Ah, uh, eu uh, perdeu o mecan. A... Nice. Oh. Tô. Tô isolado yeah. aqui, preciso de cura, preciso de cura. Perdi meca. Jump with. Ai, deixa eu ficar floqueando no pack da esquerda. Esse mapa é sempre pack da esquerda, você. Pega essa porra desse jump wet, moleque. Tô lá no meio, mofo. Torre, torre, torre, torre, torre. Junkwet é 1 um por trás. Junkwet é pegou um, vida. Tá cheio já. Junkwet é 1, Junkwet um. 1. Mata. Pega a diva. Pega essa diva. Tá tá mata a porra. tá vivo de novo. Mata, mata, mata. Fui slipado, fui slipado. Cuidado, Elliot. Ai, caramba. Vou morrer. Junkwet? Porra, hum. pô, porra. Pô, pô. Pegaram a oriça. Come ela. Oh. Calou. Uh, essa deu trabalho.